Foi abolida também a pena de e o banimento judicial, abolida a pena de morte, né, assegurado o habeas corpus, né, é, garantia-se, eu achei interessante essa coisa, garantia-se a minoria na Câmara dos Deputados, é um dispositivo constitucional, aboliu o voto censitário, aí foi uma importante avança. Essa constituição ela expressa a introdução no Brasil de uma constituição liberal, o que é a Constituição liberal? É aquela que garante os direitos civis e políticos. Quer dizer, a grande diferença da Constituição liberal para a Constituição social é que a Constituição social ela incorpora direitos econômicos e sociais. Você tem Constituições autoritárias, né, no período de Getúlio, sobretudo durante a ditadura militar, que vários desses, a habeas corpus, por exemplo, o ato 5 acabou com a habeas corpus. O habeas corpus está na Constituição de 1891. Então, as ditaduras, elas liquidam com os direitos civis. Aí é um brutal retrocesso, porque nem os direitos... Quer dizer, porque na, no direito constitucional, há a, a, a consideração de direitos fundamentais ou direitos humanos de primeira geração, de segunda geração. Os direitos humanos de primeira geração são os direitos liberais, os direitos civis e, e políticos, né? Os direitos de segunda geração são direitos econômicos e sociais. Né? Então, o que ocorre, mesmo esses direitos de primeira geração, nos períodos de ditadura, eles liquidam com ele.